Gordurinha nas costas. Eu sei que você quer se livrar dessas gordurinhas, principalmente nessa lateral aqui, mas está complicado. A partir de agora, acabou isso. Vamos resolver. Eu sou o professor Emílio Júnior, com mais uma dica passo a passo de treinamento para você fazer em casa ou na academia. Tem que ter sempre a liberação do seu médico. Preciso que você tenha dois pezinhos ou duas garrafas PET. Você pode ficar em pé ou de joelhos. Eu vou fazer de joelhos, por devido ser alto. A câmera não vai focalizar. Você vai fazer o seguinte, preste atenção Vai pegar ambos os pesos, assim como eu peguei em minhas mãos. Vai abrir os seus braços o máximo que puder e volta. Abre o máximo que puder e volta. Esse daqui é para os iniciantes. Então você iniciante, não tenha preocupação. É só fazer esse movimento o máximo de tempo também que você conseguir, que já é um bom Exercício. Porém, vem a dica para os intermediários avançados, mas sendo que o iniciante, o ideal é duas séries do seu máximo, tá ok? Seu máximo com total segurança, duas séries, tá valendo. Agora, os intermediários avançados, como é que nós iremos trabalhar? Vai ficar na mesma posição, só que aí é que vem o pulo do gato. Presta atenção, contrai o abdômen, estufa o peitoral. Vai elevar o braço, a linha do ombro, girou, toca lá em cima, voltou e girou, toca lá em cima, voltou, girou, toca lá em cima. Só fazendo esse movimento. Aí você pode fazer um pouco mais rápido ou mais devagar uma dica se você sentir desconforto na região dos ombros ao passar desse ângulo aqui você está nesse ângulo você fez até aqui, exemplo fazer bem devagar está fazendo movimento não está sentindo nada girou elevou doeu tem uma dica qual é a dica você pode fazer um pouco mais à frente girar e tocar à frente acima da cabeça e não na lateral acima da da cabeça a essa possibilidade então escreva aí nos comentários se você conseguiu fazer esse exercício da maneira que eu expliquei a ah, falta dizer como é que vai funcionar para você que é intermediário ou você que é avançado vamos lá intermediário de três a quatro séries do teu máximo com total segurança professor qual é o peso que eu devo usar não tem como saber qual é o peso que você consiga utilizar qual será a quilagem o ideal é que você pegue um peso, que você consiga fazer o um movimento com excelência. Movimento com excelência não é se jogando para trás ou para frente, é fazer o um movimento com total excelência. Se você for avançado, aí que tá o grande X da questão, já tem treinamento, já tem uma maturidade muscular, as fibras já suportam muito mais aquela pressão ali, você fazendo o exercício, o estímulo pode ser maior, então o ideal é que você faça entre 5 a 8 séries do teu máximo. Lembrando, não é porque você já é avançado que pode entulhar peso porque você não é guindaste, tá certo? Você não é guindaste, você quer modelar o seu corpo e não somente levantar peso. Mas se você com tudo isso que eu passei aqui tá tendo dificuldade na sua academia parece que você nem malha parece que você já tá mais de um mês ali, é, tá dois três anos na academia, mas parece que entrou há um mês, mais de um mês um pouquinho que você não viu mudança. É porque o teu treinamento não está sendo direcionado para você, aquela receita de bolo. Por isso que eu dou minha consultoria online, seja para academia ou para exercícios em casa. Entre em contato através do número deste WhatsApp, que está lá embaixo na descrição desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar. Até nosso próximo encontro!